Olá pessoal, eu sou Silvana Sorrentino, facilitadora em Constelação Sistêmica e hoje nós vamos falar da segunda lei das ordens do amor, a hierarquia. A hierarquia, ela faz parte das ordens do amor e ela é de extrema importância dentro de um sistema familiar. Na constelação, nós consideramos que quem chegou primeiro tem prioridade. Quando nós chegamos, a nossa história já estava pronta. A história da nossa família já estava pronta. E nós recebemos e aprendemos tudo com os nossos antepassados. Todas as informações... Muitos dos, dos gostos, dos aprendizados, eles vêm da nossa hierarquia. Dentro de uma família, os filhos têm que respeitar os pais. O casal chegou antes dos filhos. Dentro dos irmãos, o mais velho tem prioridade. Dentro de um trabalho, quando você entra no trabalho, você tem que respeitar... E honrar os seus Vamos falar um pouquinho de honra. A gente ouve muita honra dentro dos rituais religiosos. Mas a honra vista na constelação é aceitar aquele ser como ele é, com a história que ele trouxe, de qualquer forma. Pouco importa o que ele escolheu ser, na honrar. Vida. Significa para a constelação que você aceite a pessoa, o um membro da sua família, com toda a história dele, com toda a vivência dele, e não importa para nós o que ele escolheu ser. Não existe pai ou mãe ruim. Existe pai e existe mãe. O que eles escolheram ser na vida? Passa a ser apenas um julgamento nosso. No trabalho, muitas vezes, quando você entra num trabalho novo, parece que a equipe quer te excluir, né? Você fica sobre observação, as pessoas fazem comentários, gera sombras de ciúme mas porque você tem um tempo para fazer parte daquele sistema, porque já existe uma hierarquia, porque aquela história já está pronta naquela empresa e você é o mais novo a chegar. Mas você pode ter certeza que depois de um tempo, outras pessoas que virão após você também vão respeitar a hierarquia e você já estará fazendo parte. Eu vou dar um exemplo para vocês que uma quebra de hierarquia Prejudica uma família toda. Nós temos um caso de uma família que estava com muitos problemas na divisão de bens e na herança que o pai tinha deixado para os filhos. O que acontece dentro dessa, dessa herança, que demorou muitos anos, muitos advogados envolvidos? é que essa divisão da família não tinha sido feita ordenadamente, corretamente. Então, o benefício da herança não vinha para filho nenhum. Enquanto a gente não olhou esse sistema e ordenou esse sistema honrando a quem tinha que ser honrado e colocando os membros da família cada um no seu lugar com a sua importância sendo reconhecidos esta herança não é por isso no dia a dia um exemplo nós vemos muitas casas nas ruas com placas de vende vende-se e o que, que acontece será que a documentação dessa casa não está sendo desonrada na hierarquia? Será que todos os participantes, proprietários dessa casa, respeitaram a hierarquia ao comprar este imóvel? Ou será que os donos da terra, daquele terreno onde foi construído aquele imóvel, respeitou a hierarquia na compra desse terreno? Isso nós podemos ver na constelação também. Bom, se você gostou desse vídeo, então já dê o seu like, toque no sininho para novas visualizações, novos vídeos, compartilhe e inscreva-se no canal. Eu quero ver quais as perguntas que você tem a respeito sobre hierarquia. Sou grata a vocês e lembre-se que estamos todos assim serviço isso do sistema.